Bolinha, mesa de massinha Ovo de galinha Na casa do vovô Cesta de tranqueira Banho de banheira Tanque de areia Na casa da vovó da vovó. Op, oh, oh, oh, oh, oh, oba! Hoje é dia da vovó me leva pra escola. Oh, oh, oh, oh, oba! Hoje é dia do vovó me pega na escola. Tem até vitrola, tem jogo de bola, ninguém me amola.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 Opa oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. hoje é dia da vovó Me leva pra escola Opa, oh, oh, oh, oh, oh. hoje é dia do vovó Me pegar na escola Pararacumbeira, na casa da vovó Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, na casa do vovô Pararacumbeira, piraracumbeira Pararacumbeira, piraracumbeira.